candidato. Agora, planejar, escolher bem os profissionais. Todas as campanhas têm que ter contador e advogado obrigatoriamente. Esses profissionais não precisam ser pagos mais com recursos das campanhas. Isso é muito interessante. O candidato decide se ele vai poder usar recursos tanto da sua conta pessoal, sua conta CPF, até uma terceira pessoa que não esteja envolvida nas campanhas tem permissão hoje para pagar contador e advogado para os candidatos. Então administrar as informações, saber direitinho o regramento daquele jogo que se está entrando em disputa, pode garantir inclusive que depois das eleições você não tenha aborrecimentos e muitas vezes você terá perda, a suspensão dos seus direitos políticos, porque você pode ficar, inclusive, sem quitação eleitoral, impedido de fazer um empréstimo bancário, de ingressar numa instituição pública de ensino, é, até dificuldades para renovar o passaporte. Então, veja você que as consequências de uma inabilidade na administração de uma campanha pode lhe trazer consequências muito severas, multas muito altas, que depois das campanhas você terá de resolver.